Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer aprender sobre átomo, mol e molécula? Mas não tem a menor ideia de qual é a diferença entre eles? Tudo bem, nesse vídeo eu vou te explicar isso de forma clara e simples. Quando estudamos Química... A gente vê muito sobre átomo, mol e molécula, mas às vezes dá um nó na cabeça e a gente acaba esquecendo a diferença entre eles. Sendo assim, eu vou te explicar sobre cada um separadamente para você entender qual vai ser a diferença entre eles. E para isso, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você para poder te explicar de forma mais clara possível. Diferença entre átomo, mol e molécula. O átomo é a unidade fundamental da matéria. É a menor fração capaz de identificar um elemento químico. E ele é formado por um núcleo, que contém nêutrons e prótons, e por elétrons que circundam esse núcleo. Um histórico sobre o átomo. O filósofo grego Aristóteles tentou explicar a constituição de todas as substâncias a partir dos elementos terra, ar, fogo e água. Já Demócrito que era cientista e matemático grego, formulou a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Ele dizia que elas se tornariam tão pequenas que não mais poderiam ser divididas, e chamou de átomo essa partícula. Só que durante a maior parte do século XIX, foi o modelo atômico de Dalton, que era cientista inglês, que propôs a teoria atômica, que foi muito além do pensamento dos antigos. E essa teoria dizia que todas as substâncias são constituídas de pequenas partículas indivisíveis, chamadas de átomos. E pesquisas mais recentes descobriram que o átomo é formado por outras pequenas partículas, denominadas de partículas subatômicas. Então, a estrutura do átomo. O átomo é formado por pequenas partículas também chamadas de partículas subatômicas, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. E a maior parte da massa do átomo concentra-se no núcleo, enquanto o seu maior volume encontra-se na eletrosfera, onde estão os elétrons. Então, a maior massa do átomo está no núcleo e o seu maior volume está na eletrosfera. Os elétrons possuem carga elétrica negativa e quase não possuem massa. Por quê? Porque a sua massa é cerca de 1.800 vezes menor que a massa do núcleo. E eles são minúsculas partículas que giram ao redor do núcleo central do átomo. Com isso, né, por eles se moverem, né, girarem ao redor do núcleo central, então o que acontece? Eles movem-se tão rapidamente ao redor do núcleo atômico que eles acabam gerando um campo eletromagnético. Já os prótons têm carga elétrica positiva, de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Dessa forma, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. Por quê? Porque cargas opostas se atraem. Se o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, eles vão se atrair. E os prótons constituem uma massa unitária e junto com os nêutrons formam o um núcleo atômico. Já os nêutrons não têm carga nenhuma, ou seja, eles apresentam carga neutra daí vem o nome de nêutrons e juntamente com os prótons ele forma o um núcleo atômico e o núcleo atômico carrega toda a massa do átomo que é mais ou menos 99,9% o neutro proporciona também estabilidade ao núcleo atômico já que a força nuclear faz com que ele seja atraído por elétrons e prótons O que, que acontece? Os nêutrons, eles ficam entre os prótons para evitar que haja contato entre eles, porque cargas iguais não se repelem, então os nêutrons ficam entre os prótons para evitar que haja essa repulsão entre os prótons. As camadas eletrônicas é onde o átomo apresenta níveis energéticos e existem sete camadas em torno de um núcleo e nela estão os elétrons que orbitam ao redor do núcleo. E as camadas são denominadas K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada pode conter um número limitado de elétrons, que é fixado em 8 elétrons por camada. E a camada mais externa é sempre a mais energética. Então, o que é o átomo? O átomo é uma estrutura que é composta por prótons, nêutrons, elétrons, núcleo, níveis, subníveis e orbitais, que formam o que? A matéria. O átomo é o nome dado ao formador da matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. E esse nome foi proposto pelo cientista John Dalton, lá mais ou menos por 1808. Os elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são formados por átomos. Em sua constituição, o átomo apresenta partículas, as partículas subatômicas, né, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, não sendo a menor parte da matéria. Só que sua visualização não é possível. Então, o que a gente conhece sobre o átomo está relacionado com experimentos, é, experimentos físicos, químicos e aspectos matemáticos, que são comprovados cientificamente. Por quê? Porque a gente não consegue ver o átomo porque ele é muito pequeno. E com a evolução do conhecimento sobre o átomo, fez com que de, né, essa evolução de conhecimento fez com que diversas tecnologias fossem desenvolvidas e aperfeiçoadas. Então, muita, muitas coisas que a gente vê hoje em dia, é, vem de quê? Da evolução do conhecimento, né, que as, que os cientistas foram tendo sobre os átomos. Composição básica de um átomo. O núcleo. É a região mais densa e comporta prótons e nêutrons. Os níveis de energia. São regiões que envolvem o núcleo e que abrigam subníveis, orbitais e elétrons. Há sete níveis de energia, que são representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Os subníveis de energia são regiões que abrigam os orbitais. Estão presentes em todos os níveis e são representados por letras S, P, D e F. Sua quantidade depende de cada nível. O nível K possui subnível S, o L subníveis S e P, o M subníveis S, P e D, o N subníveis S, P, D e F, o O, subníveis S, P, d e F. O P, subníveis S, P e D. E o Q, subníveis S e P. Os orbitais atômicos são regiões de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Cada subnível apresenta uma quantidade diferente de orbitais. O S tem um orbital, o P três orbitais, o D cinco orbitais e o F sete orbitais. Os prótons. São partículas positivas, representadas pela letra P. Os elétrons são partículas negativas, que apresentam também comportamento de onda. São representadas pela letra E, com traço em cima. Os nêutrons são partículas sem carga, que diminuem a repulsão entre os prótons no núcleo, representadas pela letra N. A representação de um átomo. A forma mais simples de representar um átomo é utilizando a sigla do elemento químico que ele forma. Então, por exemplo, se eu usar a sigla CL, ela vai representar todos os átomos que formam o elemento químico cloro. E a sigla que representa o átomo, ela ainda pode nos fornecer duas importantes informações. Primeiro, o número atômico, que é representado pela letra Z e sempre do lado esquerdo inferior da sigla do átomo, então aqui, ó, aqui é um elemento X qualquer, então esse aqui, ó, é o número atômico, ele sempre vem do lado esquerdo na parte inferior, vendo, ó, tanto aqui quanto aqui, ó. Já o número de massa, ele é representado pela letra A, ele pode ser posicionado do lado esquerdo ou do lado direito, na parte superior da sigla do átomo. Qual A massa vem desse lado ou ela vem deste lado aqui, tá? Todos os dois modos estão corretos. Só o número atômico que só vem do lado esquerdo e embaixo. O número atômico representado pela letra Z indica o número de prótons presentes no núcleo do átomo e o número de elétrons presentes no, nos níveis de energia. Então, Z, que é o número atômico, é igual a prótons, que é igual ao número de elétrons. O número de massa, representado pela letra A, ele vai indicar a massa presente no núcleo do átomo, que resulta da soma do número de prótons e o número de nêutrons. Então, massa é igual à soma de prótons mais nêutrons. Semelhanças atômicas. Os átomos de um mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes podem ser comparados quanto ao número de prótons, elétrons, nêutrons e massa, sendo classificados da seguinte forma. Isótopos são os átomos que apresentam mesmo número atômico. Oh, A e B são isótopos, porque apresentam o mesmo número atômico. Mas eles apresentam diferentes números de massa e de nêutrons. Então, isótopos têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa e de nêutrons. Os isóbaros são átomos que apresentam mesmo número de massa, isóbaros, mesmo número de massa, mas diferentes números atômicos, elétrons e nêutrons, então C e D são isóbelos porque têm o mesmo número de massa. Isótonos são os átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos, diferentes números de elétrons, diferentes números de massa. Então você pode ver que o E e o F são isótonos porque tem diferentes números atômicos e diferentes números de massa. O que eles vão ter em comum vai ser o mesmo número de nêutrons. Os isoeletrônicos são os átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, nesse exemplo aqui eu tenho o sódio e o neônio. O número atômico não é, é embaixo do lado esquerdo? Você vai me perguntar, ah, mas o sódio tem 11 e o neônio tem 10. Mas... O que que acontece? Eles são isoeletrônicos por quê? Vão apresentar 10 elétrons. Porque O sódio tem 11 elétrons. Mas como ele tem esse sinal de mais aqui, isso indica que ele, né, significa que ele perdeu um elétron. Então, 11 menos 1 vai ficar 10. Então, por isso que o sódio e o neônio vão ser isoeletrônicos. Por causa desse sinal aqui. Se não tivesse esse sinal aqui, eles não seriam isoeletrônicos. São isoeletrônicos só por causa do sinal. Então, por enquanto, a gente terminou o que é átomo. Vamos ver o que é mol. Mol trata-se de uma unidade de medida utilizada para expressar massa, volume, número de átomos ou moléculas de diferentes matérias microscópicas. Então o mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica como os átomos e moléculas. E é um termo que provém do latim mole, que significa quantidade. E foi Avogadro que sugeriu, lá em 1811, que a mesma quantidade de matérias diferentes apresentaria a mesma quantidade de moléculas, né? o que foi chamado de constante de Avogadro. E apenas no século XX, após os estudos do químico francês Jean-Baptiste Perrin, é que os cientistas conseguiram determinar qual é a quantidade de matéria que está presente em um mol, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Ou 6 vezes 10 elevado a 23 entidades, porque alguns autores arredondam. Então, alguns colocam 6,02 e outros colocam 6 mas é sempre vezes 10 elevado a 23 entidades. E foi a partir desse conhecimento que ficou possível determinar a quantidade em um mol de qualquer matéria ou componente do átomo, como os elétrons, prótons e nêutrons. Então, as utilizações gerais da unidade mol. Então, o termo mol pode ser utilizado para qualquer matéria ou componente dela, mas a gente utiliza mais comumente no estudo de quantidades relacionadas com átomos, moléculas e componentes atômicos. Então, para elemento químico. Sempre que você estiver trabalhando com elemento químico, e o que é elemento químico? Conjunto de átomos isótopos. Isótopos, mesmo número atômico, diferente número de massa e de nêutrons. A gente deve utilizar a seguinte expressão. Um mol de um elemento é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos desse elemento. Então, um exemplo, o elemento cálcio. Se eu tenho um mol de cálcio, eu terei 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. Para moléculas. Sempre que você estiver trabalhando com uma substância poliatômica, que é formada pela interação de dois ou mais átomos, né, então, substância poliatômica, que é um grupo de moléculas, a gente deve utilizar a seguinte expressão. Um mol de qualquer substância é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, um exemplo, né, a água, o H2O. Se eu tenho 1 um mol de água, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Agora as relações com a unidade mol. Como a unidade mol é utilizada para expressar quantidade de matéria, e matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa, a gente pode relacionar o mol de qualquer matéria com a sua massa, Assim como a gente pode determinar o volume que uma matéria ocupa a partir do mol. Só que o volume a gente só pode determinar desde que a matéria esteja no estado gasoso. Porque se ela não estiver no estado gasoso, não tem como determinar o volume. Então a gente terminou sobre o mol. Agora vamos ver o que é molécula. A molécula é um grupamento estável de dois ou mais átomos, iguais ou diferentes que estão unidos através de ligações covalentes. Então, resumindo, podemos defini-la como um conjunto de átomos. Então, moléculas é um conjunto de átomos. E elas são eletricamente neutras. Mas, por serem constituídas por átomos, e os átomos apresentam elétrons, prótons e nêutrons, vai existir dois tipos de moléculas, as moléculas polares e as moléculas apolares. As moléculas polares é quando existe diferença de eletronegatividade entre os átomos, apresentando um polo positivo e o outro polo negativo. Isso ocorre em quase todas as moléculas orgânicas, que apresentam átomos diferentes do átomo de hidrogênio e de carbono. Então, as moléculas apolares, né, que são na maioria quase todas as moléculas orgânicas, elas têm que ter átomos diferentes dos átomos de carbono e de hidrogênio. Já as moléculas polares não vai existir diferença de eletronegatividade entre os átomos. Vai ocorrer apenas em moléculas com carbono e hidrogênio, como os hidrocarbonetos. Então, as moléculas polares vai ocorrer, na maioria das vezes, em moléculas que têm carbono e hidrogênio. O exemplo seria os hidrocarbonetos. E a gente pode ver que, enquanto a fórmula molecular vai identificar os átomos e as suas quantidades, a fórmula estrutural vai demonstrar como os átomos estão arranjados no espaço. Então, exemplos de moléculas. Observe a molécula da água, essa primeira aqui. A água, oxigênio e átomo de hidrogênio. Então, se a gente observar uma gota de água, a gente pode ver que ela pode ser dividida em muitas e cada uma dessas gotículas que a gente dividir, pode ser dividida em muitas outras. E se houver a separação da molécula da água, a gente vai ver que ela é formada de três partes. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ligados entre si. Você pode ver pela gravura. Ó. Elas são constituídas por três partes. Duas, né? essa parte cinza aqui, ó. hidrogênio e hidrogênio. Então, duas partes de hidrogênio... E essa parte azul de oxigênio. Então, duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Agora observe a molécula de cloreto de sódio, o NaCl, aéreo, nosso sal de cozinha. Se você pegar um grão de sal de cozinha e quebrá-lo e continuar partindo ele, quer dizer, ele vai continuar, se continuar partindo ele, ele vai ficar em, cada vez em pedaços menores. Você vai pegar esse peda esses pedaços menores e derreter esse sal em água. Né, você vai fazer o quê? Você vai obter a menor unidade possível né, desse sal. E essa mínima parte é o que a molécula do sal, que ela é formada de um átomo de cloro e um átomo de sódio. Então aqui, os cristais de sal, ó, o cloro é esse amarelo aqui e o sódio é o verde. Então os cristais de sal é um átomo de cloro e um átomo de sódio. Quando essas partes são separadas, a substância sal não vai existir mais. Vai haver apenas átomos. Por quê? Porque se você dissolver o sal na água, o que, que vai fazer? Ó? Vai ser separado o íon sódio, né? Vai ser separado o sódio do cloro. Então vai ficar o íon cloreto e o íon sódio. Então ele vai deixar de ser sal, porque vai se separar um do outro. Ele não é sal porque eles estão juntos. Se eu separar, eles vão deixar de ser sal. Bom, era isso que eu tinha que falar sobre moléculas também. Então, vamos ver um resumo. Então, o átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. Já o mol é a grandeza de quantidade de matéria. Ele é usado para simplificar representações de proporções químicas e no cálculo. O mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Ou, alguns autores põem, 6 vezes 10 elevado a 23 entidades. Ele serve para descrever a quantidade de partículas como moléculas, átomos, íons e elétrons. E está é ligada à constante de Avogadro. A molécula é a menor porção de uma substância. É a menor partícula que apresenta todas as propriedades físicas e químicas de uma substância. Elas são formadas por dois ou mais átomos. E os átomos que constituem as moléculas podem ser do mesmo tipo. Por exemplo, a molécula de hidrogênio, que tem dois átomos de hidrogênio. Ou de tipos diferentes. Por exemplo, a molécula de água, que tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Bom, essa é a diferença entre átomo, mol e molécula. Agora eu vou voltar para o meu quadro para dar continuidade à matéria. Bom, espero que você tenha entendido qual é a diferença entre átomo, mol e molécula e quando for fazer os exercícios ou estudar para uma prova, você não fique com o um nó na cabeça. E para você que chegou até aqui, eu tenho um presente especial para você. Eu pesquisei bastante sobre as dificuldades que os alunos têm na disciplina de Química e percebi que a maioria tem muita dificuldade em estequiometria. Com isso, eu criei seis vídeos para você aprender estequiometria de forma simples. Basta clicar no link que deixei na descrição logo abaixo e baixá-los de forma gratuita. Não esqueça de clicar no joinha, escrever no coment nos comentários o que você achou desse vídeo. Assine meu canal, me acompanhe nas redes sociais. Tenham ótimos estudos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.